Agora, esse vídeo é muito engraçado, porque a, a mentoria a, cria todo um caminho por conta do nosso racional, para depois chegar num denominador comum. E aí, trazendo a confirmação e a constatação de tudo isso, a gente recebe tanto de esferas mais elevadas e também já é, escrito em muitos livros, principalmente nos livros que nós estamos estudando aqui, que espero que vocês estejam lendo aí da forma como vocês gostam. E eu vou colocando aqui a síntese, né? Seja de cada capítulo, mas juntando com o que a gente está vivendo no dia a dia para entender para o tico e teco bater. E nós, nessa configuração humana, a gente quer passo a passo. Ai, me dá a chave de como eu chego lá. O <risos> que, que eu preciso fazer diariamente? O que, que eu como? O que, que eu não como? O que, que eu penso? O que, que eu falo? que que né? Como que eu vejo o mundo? Não. E aí, uh, eles dizem que, claro, as etapas fazem a gente chegar num lugar. E as pessoas acham que a gente expande, não tanto, é, até subir num determinado lugar. Né? E aí, junto com... A Mastranada, com o Serafes, com o Gabriel, Miguel, né? com o Sananda. Eles falam assim, na verdade vocês não chegam em lugar nenhum. <risos> A centelha sempre esteve lá. A iluminação sempre esteve. Mas você ultrapassa por todos os freios criados por você mesmo nos limites mentais, e a gente vai pra cá, e vai pra lá, e aí se confunde com o ego, e vai, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, tem até uma passagem no livro do Poder do Agora que fala, uh, não lembro o nome específico, mas é uma pessoa específica, X, que estava em busca, alucinadamente, pela iluminação, e aí ele chegou no lugar e falou pra uma pessoa, me vê a sua melhor carne, e aí a pessoa olhou para ele e falou, mas todas as, todas as minhas partes das carnes, todas as carnes que eu tenho, são as melhores. E aí a pessoa que tanto buscava a iluminação, se iluminou. Ele entendeu. De novo, não tem a separação. Muitas pessoas que me procuram e falam... Eu vou conseguir isso que você está conseguindo, muitas, tá? A gente, eu recebo mais de 30 mensagens por dia, até desculpa se eu demoro para responder, mas eu respondo. E aí, eu, e aí me vem, mas ela já chegou. Essas pessoas já chegaram, já existe, já está lá. Melhor momento não vai ser numa, numa vivência que a gente vai fazer. Seja no dia 11, lá no Rio de Janeiro, que eu vou fazer essa vivência junto com a Nívia do Projeto Sananda, só que vai ser presencial, a cirurgia espiritual que a gente vai fazer. É... O melhor momento é aqui, é onde você tá Já ouvi isso, já sei, craque. Será? Será? Você tá aqui ou você tá preocupado com amanhã?